A paixão começou logo, com, muito por causa do meu pai, de gostar muito de automóveis. O meu pai era muito, de, muito ativo e de experimentar novas, novas aventuras, numa de como, sei lá, vamos experimentar a fazer ski, ou vamos experimentar andar de bicicleta, ou vamos experimentar novas atividades. E então os kartos pegaram muito bem, adorávamos, e começou a ser o nosso hobby de família, a ir para os kartódromos, andar de, andar de kart, e então ficou o bichinho, até hoje. <risos> Olá, eu sou o Felipe Alquerque, sou apaixonado por automóveis uh, e sou o dono de um Alfa GTV 2000. Eu acho que a Alfa, os, os tempos áureos, foi um bocado mais no passado em 1960 foi quando nasceu mais ou menos o, o, o Alfa GTV. E depois é claro que houve evoluções durante 1960 até o fim de 1975, que é a geração deste carro. Este é um 2000 GTV, é o que tem mais potência de todos os GTVs. Foi um carro muito ganhador. O 1750 se calhar foi dos maiores, dos mais, mais áureos que mais vitórias teve, e depois teve mais tarde o 2000, com 150, mas aquilo na banca tinha 135 cavalos. Uh, e são os mais icónicos, digamos assim, pois não estou a dizer que uh, os 1600 também não o sejam, mas depois são, são modelos não, que não correram tanto. Eu diria quase que até o meu primeiro carro, uh, que verdadeiramente ficou o meu nome, ou, ou seja, quando eu tirei os carta aos 18 anos, uh, Fiquei com o carro da minha irmã, que já tinha sido para o meu irmão, e depois fiquei com ele, e era quando andava para trás e para a frente, era quando andava para trás e para a frente, e íamos dividindo entre nós. E, e depois, mais tarde, meu pai gostava de carros clássicos, e então gostava de, era o hobby dele também, depois mais tarde, uh, ir uh, mexendo em carros antigos, e carros que ele tinha andado anteriormente, e que gostava. E então ele comprou este Alfa, uh, que é o 2000 GTV Ele tinha também um 3S, e depois mais tarde, mais tarde ele adoeceu e ele dizem, pronto, olha este carro é para ti, o Alfa, e o Triessa é para o Tiago. E então uh, cada um ficou com o seu carro e agora eu sempre, sempre tive o carro guardadinho na garagem. O carro tava, andava e estava tudo direitinho e é um carro interessantíssimo porque pode ficar parado cerca de 3 ou 4 meses na garagem, uma pessoa dá a chave, demora um bocadinho a pegar porque tem que a gasolina chegar aos carburadores e os carburadores chegarem à ignição para aquilo tudo andar, mas o que é certo é que pega, e pensava só de uma pintura, aquilo que eu pensava. Mas bem, quando foi ao jato areia e tirar a pintura toda, aquilo tinha lá muitos podres por baixo e eu então, profissionalista que como gosto de ser, gosto de ter as coisas todas perfeitinhas, e eu, não, não, não, temos que pôr isto, não quero coisas com remendo tem que ser uma, esta chapa tem que ser nova, e esta também, esta também, então eu gastei por gastar muito mais dinheiro no carro com o que eu estava à espera, mas eu não conseguia viver comigo próprio, se não tivesse aquilo em condições, eu saber que tinha posto lá uh, enchimento e tapar, e depois meter pintura, portanto, não há nenhuma única ponta de enchimento, aliás, até tenho um livro do, do Alfa, exatamente com o restauro todo, do início ao fim. Ok, tenho aqui o, o livro que, que também sou um bocado, também sou sócio do, de, uma, de, uma, de uma oficina de mecânica e então uh, fizemos o carro todo de origem e depois queremos fazer um, um projeto um bocadinho diferenciado em que catalogamos isto tudo e arranjamos o carro e te contar aqui a história toda. e são as assinaturas de cada mecânico que teve envolvido no carro, um, foi na, na Autoforum, cá em Coimbra. E depois tem aqui a história do carro e a história do meu carro, uh, que está aqui escrita, ou seja, Uh, a origem foi nos anos 60, blá blá, blá. tem aqui, depois este carro depois, mais tarde foi comprado pelo uh, o Henrique Alquerque, uh, que depois deu mais tarde ao Filipe Alquerque, piloto automóvel está aqui a história toda do carro, por onde é que ele foi, e então desde quando entrou, quando temos aqui, as partes podres e quando começaram a tirar coisas, uh, como ele estava, quando tiraram o motor, o, a ferrugem toda, e, ou seja, ele estava em muito mau estado, que os podres todos que uma pessoa não vê, mas é exatamente engraçado que é, quantos carros é que não há aí clássicos, que estão estão bem pintados, até preço tão bem, mas a, a quantidade de enchimento que os carros têm, e só uma pessoa que não sabe, é que eu só percebo depois mais tarde, que uma maneira como uma pessoa percebe se o carro é bom ou não, é com uma moeda, um imã, e bater exatamente à volta do carro e perceber logo se aquilo está na tela ou não. E é super engraçado, portanto o meu não está, e tenho isto aqui como prova, em que está todo catalogado, Uh, peças novas e depois é claro que o chassi foi todo feito, uh, todo direitinho, ou seja, depois começou aqui a ficar logo, foi à banca, metê-lo todo direito. Uh, e pronto, e depois esta é a parte que eu gosto mais, que é exatamente, dá para, dá para almoçar lá em cima do carro, que está todo direitinho. Uh, e assim é, portanto, o carro está todo direitinho, todo de origem. O motor foi todo aberto, uh, os capos novos, uh, foi todo, ou seja, foi zerado. Está novo e, e ou seja, cada vez que é de carro, quando eu acabo de andar gosto muito de limpar as jantes. Faço cada buraco, limpo todo, é quase como uma peça de arte ali direitinha. <risos> o carro está completamente original, apenas pus-lhe molas um bocadinho mais baixas para o carro não ficar tão alto, porque o carro original na estrada era muito alto e pus-lhes antes de 15 polegadas, porque as originais são 13. E depois, falando também com o um especialista de alfas, porque há muita gente a correr com alfas, uh, pois põe as abas mais largas, os as, as, as rodas mais largas, uh, o Zac Brown tinha um, que são os alfas todos em, em, em alumínio, ou seja, são muito mais leves, uh, mas isso são carros que custam cerca de meio milhão de euros, há pouquíssimos no mundo. eu vendeu o carro e ficou com uma data de peças, arranjou uma data de peças para eu meter no meu carro. Aliás, as suspensões que eu tenho são desse Alfa. Portanto, é engraçado, pois tinha essas peças, porque eles quando vieram numa prova do, de, Inglaterra, de, de para Portimão, eles trouxeram essas peças todas dentro do camião e eu enchi o carro todo com peças e então pus neste carro agora. Portanto, teve a sua piada. Mas tem tudo original. Portanto, num dia, se eu quiser meter lo original, é só um pit-stop, trocar as jantes, meter as jantes as rodas certinhas e meter os para-choques que eu também não tenho. E, portanto, queria ter um carro também para andar no dia-a-dia -dia e não um carro de competição as minhas filhas depois também, elas adoram andar no carro uh, e ela, oh pai, tu vais andar, mas não vais andar depressa, está bem, porque o carro ent... convida-nos a andar um bocadinho mais depressa. <risos> e pronto, e portanto, uh, às vezes anda é um bocadinho mais depressa. <risos> eu acho que são as linhas, sinceramente, eu acho que... e é super engraçado, a cor vermelha é, é, é forte, eu acho que exatamente quando venho com o não lavo e o limpo todo, as pessoas ficam todas a olhar. Uma vez, aliás, eu estava aqui à porta de casa e estava acabado de limpar, umas, a limpar os vidros e isso tudo tinha acabado de lavar. E houve uma senhora que passou e faz assim e olha, ai eu peço desculpa ter olhado. Eu não tenho mal nenhum, o que mais falta? Estou aqui com a garagem, está aberta. Ai não, tipo... E era bem delicadeza delicadeza, já agora posso tirar uma fotografia que o carro é tão bonito? E achei piada porque não era uma pessoa que gosta de, que olha para carros ou coisa assim, era uma senhora que... e nem sou disto, mas realmente o carro é mesmo muito bonito e, e é mesmo isso que é, ou seja, eu pego no carro e só posso fazer aquilo, só posso estar a conduzir, não dá para estar... Às vezes uma pessoa olha para um telefone ou coisa assim, aquilo só dá para estar a, a conduzir. Depois, o trabalhar do motor, meter as mudanças. Uh, o travão que tem que às vezes quase bombear como aquilo, e trava bem. Não há cadeira só, uh, assistências, de controle de tração, não há nada. E portanto, é, é um carro divertido de guiar e muito bonito. Só assim se calhar ter mais um carro clássico, mas depois preciso ter espaço para ele e não só espaço, é preciso andar com eles, eu às vezes digo que, já disse a minha mulher, tipo, os carros clássicos é quase como uma mulher, é preciso tomar conta dele com muito carinho, dar-lhe atenção, não o podemos ignorar, depois começa a verter óleo, se nós não lhe damos carinho, é muito engraçado, e portanto requer o seu tempo e dedicação para tomar conta dele, é claro, depois ter pessoas a começar a tomar conta do carro, mas não, neste momento, a minha casa tem lugar para dois carros para estacionar e portanto deixo um carro lá fora e outro na garagem que, que lá está, não pode ter umidades, uh, tem que estar todo direitinho, tem que estar num sítio em que faça sentido para ele dormir. <risos> uh, portanto, a ter mais começaria a ter outros problemas. <risos> Sim, claro, claro, uh, aliás, uh, assim como eu quando eu estava uh, a restaurar o carro todo e começava a ficar todo direitinho, uh, tive uma pessoa pelo menos que me perguntou quanto é que és pelo carro e eu disse-lhe, por favor, não me faças isso, uh, porque é um colecionador e porque eu não o queria vender. Uh, é claro, hoje em dia uh, há malucos para tudo e há valores loucos, Uh, por, por estes carros neste momento estão a crescer imenso, mas eu não o queria vender todo, portanto é, é, é, foi do meu pai, é meu e, e tem essa ligação, portanto é claro que é especial uh, e além de ser um carro unido também tem, tem um significado extra para mim.